Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu tô aqui bem girl nesse episódio de The Sims 3, repopulando uma cidade pra gente começar a achar um lar, uma casa, a independência das nossas primogênitas, primogênitas? É né, elas são gêmeas? Rápido lembrete, antes da gente começar, me siga no Instagram, galera, pra você ver o challenge, que não é bem challenge, é só um rios da minha transformação aqui pra esse look. E vamos conversar sobre esse episódio que a gente vai fazer hoje. E vamos lá, né? No último vídeo eu falei pra vocês que a gente ia procurar pretendentes pras nossas meninas aqui, que é a Joyce e a Bailey. Porém, gente, antes de achar um homem... Elas precisam me encontrar a independência delas, né? Não dá pra chegar assim a homens. Não, tem que ter independência primeiro. Então eu pensei num esquema, em esquema pra fazer diferente do que eu tinha pensado antes. Que no caso é: pô, o nome da série é Repopulando uma Cidade. Então a gente precisa popular essa cidade, galera. A gente precisa. Colocar mais pessoas em mais casas. Então o que eu pensei foi. Ter dinheiro suficiente, primeiro né? A primeira parte desse vídeo é. Ter dinheiro suficiente pra conseguir comprar uma nova casa. E mudar elas. Segundo é. Jogar com elas essa nova casa. Então a gente não sabe o que vai acontecer na nossa casa first aqui. Talvez vire uma bagunça. Talvez alguém morra. Talvez pegue fogo. A gente não sabe, mas a gente vai deixar eles ali. A partir do momento que a gente conseguir a casa nova. Eles vão ficar sozinhos por um tempo. Na casa first. O terceiro momento é achar um pretendente pra cada uma delas, né? O problema é que elas vão levar uma cara pra envelhecerem. Então, assim, vai ser puxado, vai ser difícil, mas eu acho que a gente consegue. Ah, eu também tinha pensado em fazer um casal de mulheres, porém... Elas teriam que adotar um bebê. E eu acho que adotar meio que... Foge da regra do repopulando uma cidade, né? Porque a gente só pode ter NPC e os filhos entre os sims que começou com o NPC, né? Então eu acho que adotar seria muito mais fácil, né? Saiu adotando um monte de criança, um monte de adolescente e saiu repopulando. Tipo, fica muito mais fácil. Então, se vocês concordarem, eu posso adotar, tipo, uma criança para cada casal LGBT que a gente tiver. Mas eu não sei, talvez isso fuja um pouquinho das regras. Vamos lá, então, né, gato? Gente, o que, que é isso? O que, que a polícia tá fazendo aqui? O que, que é isso? Bola de pelo gato. Eu adoro esses nomes aleatórios. Bom, vamos procurar uma casinha. Eu sei que tá de noite, mas vamos achar uma casa, né? O que tá rolando aqui? É um unicórnio? É aqui? Ah! Não! Vou embora. Vamos achar uma casinha de preferência aqui perto, né? É algo que a gente possa pagar De preferência Aquela casinha mesmo que, tava, que a gente estava Separando, qual que era? 26 mil, era essa? 20... Ai não, gente, o que, que é isso? Tem uma família ali, vocês viram? ah eu também tô gravando com o celular Esse episódio, então se vocês acharem Que a gravação ficou melhor, não sei, qualquer coisa Feedbacks, me mandem Nossa, realmente tem uma família Aqui, despejar, sai daqui Bom, agora vamos aproveitar que a gente tá nesse modo pra dar uma olhada nas casinhas. São todas muito caras, gente. Por que eu só coloquei casa cara aqui? Vamos mexer nessa aqui que a gente já tinha separado, mas vamos arrumar pra ela ficar mais barata. Nossa, ela já tava tá no mínimo dos mínimos. A ideia é juntar as duas irmãs aqui e daí fazer com que elas tenham as famílias delas aqui igualzinho a gente fez no, no começo do jogo, né? Com a Lindsay e com a Anne. Minha gente, detona tá as nas plantas daí. socou tô destruindo tudo pra ficar mais barato. Socorro! Não adianta nada, ficou 26 mil ainda. Tá, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vamos conseguir 26 mil agora então, só falta 10 mil. Eu tava aqui, vivendo minha vida de boa, quando do nada, essa jossa dessa ser humano esquisito apareceu. O que tá acontecendo? Não um quero Que isso, gente? Isso nunca tinha acontecido comigo, tipo, óbvio. Eu já já fiz amigos imaginários se tornarem reais, mas ela se tornou real sozinha, isso nunca tinha acontecido Eu acho que isso nunca tinha acontecido Eu tô muito confusa Ela é uma adulta, ela é maior que eu Eu acho que ela era pra ela estar desse jeito aqui Só que ela não tá Não sei porquê Meu, muito esquisito Isso foi muito esquisito Nossa, eu acho que realmente bugou, eu acho que era pra ela estar daquele jeito esquisito ali mesmo Só que acabou que... Acabou que não Acabou que ela ficou real mesmo, humana. Ele fez uma obra-prima de 5 mil. Ó, oh, pra ele ela não tá ali. Ai, que esquisito. Ai, só que tá bugadaço agora. Bom, falta pouco pra gente conseguir se mudar. de deixar essa família sozinha aqui com o um nenê. Tipo, ai, o que, que vai acontecer, socorro? Já coloquei ela pra aprender a cozinhar, sabe? Nem vou pedir pra ela ir embora. Sim. Me deixem em paz. Mais uma escultura do Marcos a gente consegue, eu acho. Nossa, a Coralina é que tá sendo mais escravizada. Tá, tá toda zoada, meu. Ai, que susto, meu. Achei que tinha, tava acontecendo mais alguma coisa esquisita. Ah. Ai, que fofura. Nossa, esse barulho tá chorando na minha cabeça. Nossa, ela queria ser uma fofura mesmo. Acho que agora, finalmente, a gente conseguiu dinheiro suficiente pra gente poder se mudar. Olha só essa pintura, que linda. Vendida. Bom, Bailey é a pessoa mais responsável das duas, eu acho. Então ela que vai... Ai, ah, mas elas não podem se mudar porque elas, são... porque elas não são adultas ainda. E agora? A gente pode fazer uma festa de aniversário e acelerar. A crescida de todo mundo. Não sei se isso é contra as regras ou não. A Anne quer dar uma festa de aniversário pro Donovan. Então a gente vai dar a festa de aniversário. E nessa festa a gente vai fazer com que a gente decida já os pretendentes da Bailey e da Joyce. Nossa, mas o Ricardo tá velho já. Caramba. Bom, então a gente vai chamar os homens, né? Que no caso... E a Babá, claro. Que é o Zebedeu e o Beto. Só tem eles. Tá, vai ter que ser. Só eles, vamos lá. Tem uma ideia, a gente pode chamar o um entregador de pizza. Pizza! Ó, oh, uma galera já, já chegou. Eu nem comprei o bolo de aniversário, mas eu tô louca mesmo. Olha, gente, nossa, oi Marcela. Que isso, perguntar sobre diploma? Como assim? Ela já tem diploma? Ó, oh, o Beto, Beto, vai falar com o Beto. Be nossa, ela fez tecnologia, caramba! Mas que horas! Ah! Ai, ah, agora a gente vai ter que fazer isso acontecer. Oh. Ela se, elas We're sentiram God. uma coisa, elas se apaixonaram, gente. Isso vai ter que acontecer, desculpa. A gente vai ter que... De Vocês deixam -me adotar? Responde aí nos comentários se você deixa eu adotar um bebê. A pizza não chegou, né? Meu Deus, tá andando de em gala. O que aconteceu com você, Ricardo? Ah. Oh. Vamos arrumar ele. Ai, meu Deus, que lindinho que ele tá. Como é que eles vêm tão mal vestidos? Eu não consigo entender. Nossa, parece que a gente não vai conseguir fazer tudo nesse vídeo, né? Ui, socorro. Mas a, a gente já sabe, pelo menos, com quem que a Bailey vai ficar. Que vai ser com a Marcela. Bem chocante, bem chocante. Ela se vai chamar, hein, do nada, assim. Agora ela vai falar com o Beto Dourado, que é a única pessoa que tem aqui. Beto Dourado. Ah, ele era mágico, não era? Bom, esse vídeo já tá longe demais pra mim, que eu tô gravando, não pra vocês. Mas eu fiz um plano, já que nosso plano de várias partes vai ter que ser dividido em vários vídeos mesmo. Assim que o Donovan for fazer o segundo aniversário dele, que é daqui sete dias... No caso, eu vou jogar esses sete dias sozinha pra não ficar aqui por duas horas, como eu estou agora. E a gente vai fazer um aniversário triplo, daí todo mundo fazendo no mesmo dia... Porque senão a gente vai ter que fazer aniversário dele, daí vai ter que esperar um dia fazer aniversário da Bailey, daí esperar um dia fazer o aniversário da Joyce. Então a gente vai fazer tudo junto mesmo, que daí é um dia só, de diferença não tem problema. Esse é o plano, eu vou jogar esses sete dias pra gente chegar aqui, já ter mais coisa pra fazer, já conseguir mudar elas de casa, já tá tudo pronto, já tem dinheiro suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele foi bem rapidinho e bem menos movimentado que os outros. Mas é a realidade, né, gente? É a vida de precisar ter dinheiro, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de responder aqui nos comentários. Se você acha justo ou não eu adotar uma criança. Pensando nas regras do, e no do jeito do jogo. Do desafio. E é isso, gente. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Tchau!